A proposta do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, prevê a dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas dos pagamentos feitos à instituição de longa permanência para idosos. O senador afirma que a legislação sobre o Imposto de Renda não inclui os cuidados diários de saúde exigidos por um idoso dependente, que são prestados por essas instituições. O valor é alto e a dedução vai permitir um alívio para as famílias que precisam contratar uma instituição como essa para cuidar de algum integrante idoso. Lazer Martins explica como funcionará a dedução. As pessoas que contribuírem com produtos para a higiene pessoal, para a compra de remédios, para a compra de roupas daqueles idosos internados em casas geriátricas, esse gasto do doador seja batido do imposto de renda. Lazier Martins diz que a aprovação do projeto pode levar a uma perda momentânea de arrecadação da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, mas essa perda seria compensada por uma procura maior por essas instituições, que pagariam mais impostos. A proposta está em análise no Senado, sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.